Com cerca de 100 associados, o Clube Viação Clássica tem, desde 2014, restaurado autocarros clássicos que percorriam as ruas de todo o país. Este acaba por ser um passatempo para os associados, que entre a Maia e Oliveira do bairro, e sobretudo aos sábados, recuperam assim algumas memórias de infância. Temos aqui um veículo com apenas 150 cavalos, mas que consegue transportar cerca de 100 passageiros. É o veículo circunanciado do Porto entre os anos 60 e 90 e temos um Volvo também proveniente do Lisboa, circulou entre os anos 70 e 2004, que também aguarda restauro e está na nossa oficina em Oliveira do Bairro. Em Oliveira do Bairro, o clube trabalha no restauro de uma Utica Europa de 1967, com a mecânica inglesa AEC do mesmo ano, era produzido pela Utica em Vila Nova de Gaia nos anos 80. Os 40 anos de idade que esta carroceria tem e estes materiais estiverem expostos uh, às intempéries, naturalmente tem uma corrosão muito grande, uma deterioração muito elevada. Este restauro já se prolonga há cerca de três anos. É o nosso projeto mais ambicioso que temos neste momento. A fase seguinte, então, é prepará-lo para a pintura e posteriormente virá a levar, então, a decoração da antiga Rodoviária Nacional e estará pronto a circular e ir pelas estradas Uh, um bocadinho de encontro do saldovismo das pessoas que viveram este tempo, desta, desta grande empresa de transportes. A paixão pelos autocarros é tal que os associados nem precisam de carta para ter a experiência de os conduzir. Com um simulador instalado num Volvo B10M de 1986, largam passageiros nas paragens, percorrem circuitos e cumprem os horários. Estou neste momento a tirar a carta de ligeiros e acaba de ser interessante ver a diferença de muito, por exemplo, o tamanho. A ver as manobras, portanto, imaginando fazer as curvas mas o que eu gosto mais é realmente a visão de motorista ter que cumprir os horários, ter os passageiros que querem entrar querem sair, toda essa situação, é uma coisa muito interessante e para quem não tem carta de pesados e tem essa oportunidade é muito interessante mesmo os restauros são financiados muito por fundos próprios dos associados, mas também por doações e apoios de empresas do setor. Desde a Salvador Caetano, a horários do Funchal ou a AutoSueco. O restauro é, sobretudo, financiado pela nossa compartilhação, seja a nível de cotas, seja donativos espontâneos que fazemos, Portanto, o que nós vemos aqui é não só uma mão de obra dedicada, voluntária e grátis, mas há também uma componente financeira muito forte nossa para conseguir que isto torne realidade. O clube organiza também passeios culturais para sócios ou abertos à comunidade. De restauro em restauro vão devolvendo os autocarros históricos às ruas, mesmo que sejam virtuais.